Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje a gente vai falar sobre jejum. Jejum não é só você não comer. Por exemplo, é jejum intermitente, que é um tipo de dieta, onde você não come de uma hora até a outra. O jejum bíblico, ele tem algo a mais. Então, se for só parar de comer, não é jejum, é dieta. Então, se às vezes na sua igreja ou você leu a Bíblia, em algum momento você entrou num jejum em que você só deixou de comer alguma coisa e não fez mais nada de diferente, sinto lhe dizer que você não está fazendo um jejum. Pelo menos não da Bíblia. Você está fazendo uma dieta. Jejum sem oração é dieta. Mas e o que é jejum da Bíblia? O que, que a Bíblia fala sobre jejum? No Velho Testamento, tinha muitas pessoas que faziam jejuns para alcançar a graça ou pedir para que Deus fizesse algo, ajudar na batalha, serem é, curados, é, quando eles estavam arrependidos, como sinal de clamor para que algo acontecesse, para que Deus intervisse. Eles também jejuavam quando tinham que tomar algumas decisões. E tem um dos mais famosos, que é o jejum de Daniel onde ele e os seus amigos, quando estavam lá no reino do Nabucodonosor, não queriam ser infectados pelo mundo. Eles não queriam ter parte com aquilo que eles não sentiam confortáveis, com aquilo que ia contra a, o caráter de fé deles. Então, durante 21 dias, o jejum de Daniel é um dos mais famosos, onde eles só comiam legumes e tomavam água. Muitas pessoas fazem esse jejum até hoje. O jejum de Daniel, onde não comem pão, não comem carne uh, e também não come cereais. E depois? E no Novo Testamento? Já começa com Jesus jejuando. E isso eu acho maravilhoso. Jesus jejuando. É, é como se desse um tapa na cara da gente, né? Tipo, o próprio Jesus vem, ele mesmo faz um sacrifício de corpo, sendo que ele é Deus. Peraí, sacrifício? Jesus jejuando? Vamos continuar com a história que eu já volto nisso. Jesus jejuou durante 40 dias no deserto Não se sabe exatamente se ele não tomou água Ou se ele estava sentindo sede Sabe-se que ele não comeu nada Jesus quando jejuou no deserto Ele fez isso para se preparar para ser usado no seu ministério A partir do momento que ele finaliza o jejum E ele ali naquele momento foi tentado de diversas formas Quando ele finaliza ele está pronto para assumir o ministério do Cristo salvador então, ele faz o jejum para se preparar para algo importante. Depois, nos Atos, entre os apóstolos, nas cartas de Paulo, também se vê o jejum como uma prática da igreja para se fortalecer, para se preparar de novo para tomar decisões importantes, para é, criar maior sensibilidade com Deus. Como que isso acontece e por que, que o jejum tem esse poder? O jejum, ele nada mais é do que você desligar um pedacinho da sua carne para que o seu espírito fique mais atento. Por exemplo, o Demolidor, ou Ray Charles, ou qualquer história de cego biônico que você conheça. A pessoa perde a visão e aí, de repente, os outros sentidos ficam mais apurados. E aí ele escuta melhor, ele sente melhor o ambiente, sendo que ele não vê. É mais ou menos a mesma ideia. Eu já disse que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. O corpo é onde a gente faz os pecados É onde a gente está mais próximo do mundo e do que não é de Deus para nós E o espírito é o que está mais próximo de Deus Quando a gente ora em línguas, por exemplo Ou ora bastante, a gente está fortalecendo o espírito E isso acaba mortificando um pouco a carne Mas o trajeto contrário também é verdadeiro Se você diminui um pouco a influência do seu corpo O seu espírito fica mais sensível Como se fosse a história do demolidor, por exemplo ele para de enxergar e ele começa a ter o entendimento de tudo à sua volta, porque ele está mais sensível aos outros sentidos. Sendo assim, quando a gente entra num jejum, que é um propósito de diminuir a carne para que o espírito fique mais sensível, é como se a gente fizesse a prática de fechar os olhos para orar. Por que nós fechamos os olhos para orar? Para, de novo, diminuir a influência da carne, da visão, dos sentidos e, assim, me concentrar melhor naquilo que é do Espírito. O jejum é isso de um jeito maior, mais amplo, mais fortalecido e tem base bíblica para que seja feito. Logo, todo cristão que minimamente leu a Bíblia sabe que o jejum é uma prática que deve ser feita. Algumas vezes na palavra de Deus, Jesus até fala que tem demônios que não são expulsos, a não ser que a pessoa esteja em jejum e oração. Jejum e oração. Oração é o que diferencia o jejum de uma dieta. Se você faz o jejum sem orar, é somente a dieta, mas quando você passa a orar, você está realmente reafirmando que não só você está diminuindo o corpo, como está exercitando, influenciando, fortalecendo o seu espírito. Então, quando você entra em jejum, você deve se imparar, se abster de algo que é da sua carne. Mas também deve orar e buscar em Deus. Aquilo que você quer, aquilo que você precisa, a vontade de Deus na sua vida. Como eu disse, por base bíblica, você pode fazer o jejum tanto só para pedir um conselho de Deus, ou se sentir mais sensível ao Espírito Santo, quanto um propósito. Assim como o pessoal fez é, em, o para ir para Canaã, no Egito. Isso que eu queria comentar. Algumas pessoas falam, mas e Moisés? Moisés, que não era Jesus, ficou jejuando lá no monte. Só que ele estava repleto da glória e da presença do Senhor naquele momento. Então, nós não aconselhamos que as pessoas fiquem sem beber água, por exemplo. É, existem jejuns e jejuns, claro que o que vai te dar a liberdade é o quanto você consegue o que você precisa e o quanto o Espírito Santo te autoriza a fazer isso, como assim me autoriza? Se eu começo a fazer um jejum pensando, por exemplo, eu quero que aquele ex volte comigo ou eu preciso desse emprego, então eu vou jejuar e aí Deus vai me dar, você está negociando com Deus essa não é a intenção do jejum, você jamais é capaz de negociar com Deus ele, já, ele não vai ser modificado e nem mais sensibilizado pelo seu jejum. Você vai ser modificado e sensibilizado pelo seu jejum. Então, Deus continua sendo Deus. O que o jejum muda é quem você é. Tem pessoas que fazem jejum de celular, de doce, de carne. Ah, ficam sem comer durante uns, vários dias. Ou é, durante algumas horas, em alguns, em alguns dias. Tiram uma refeição principal. Não importa o que você vai tirar, desde que você entenda qual é o princípio do jejum. O princípio do jejum é incomodar a sua carne em algo que vai te fazer falta, para que você mostre para o seu corpo que você é dono dele e o seu espírito é superior à sua carne. Porque a sua mente que está aqui no meio, ela vai fazer essa ponte e os seus pensamentos através de leitura da Bíblia, oração e comunhão vão ajudar o seu espírito a ganhar da carne. Dessa forma, aquela vontade de pecar e as dificuldades e os pensamentos que a gente tem de mundo, eles vão diminuindo e seu espiritual vai crescendo. É assim que se faz um jejum. Você corta algo, geralmente uma refeição principal. O tempo que vai durar, é, se você vai ficar sem comer nada durante um tempo, isso é uma escolha sua, pessoal, sua com Deus. Mas você tem que estar com Deus, orando a Ele, lendo a palavra de Deus, para entender esse processo. Você não deve julgar o jejum de outra pessoa porque você não sabe qual é o nível de intimidade que ela tem com Deus, o que ela está pedindo e o que ela precisa. Você pode orar por ela, assim como você deve orar por si mesmo. Mas o mais importante é entender que durante o jejum você não está fazendo um sacrifício a Deus para sensibilizá-lo. Mas você está se sensibilizando Cortando o ruído, tirando um pouco do mundo de você, para que você possa ser mais espiritual, entender melhor a vontade de Deus, ouvir mais o Espírito Santo, ter maior discernimento espiritual. E isso vai condizer com aquilo que que te motivou primeiramente a fazer o jejum. A quantidade de vezes que você faz jejum não te faz mais santo ou mais puro. E nem só os líderes e pastores podem fazer jejum. Isso é para qualquer pessoa que crê em Cristo e lê a palavra de Deus. O que te faz diferente é ser uma prática de oração, é ter uma prática de comunhão. E o jejum incluído nisso te fortalece como pessoa que transforma a alma. O jejum ele serve para que você se encontre em um outro patamar de presença de Deus. Eu espero que tenha entendido. Aqui embaixo vai ter algumas referências de jejum da palavra de Deus. E qualquer coisa é só mandar no comentário que a gente vai fazendo vídeos respondendo. Amém? Que o Senhor te favoreça.